A grande dúvida de um cliente quando ele chega a uma agência, a respeito de marca, é claro, é saber a diferença entre logomarca, identidade visual e branding. Se a gente puder traçar uma analogia simples como um livro, eu diria para vocês que uma logomarca seria as páginas de um livro, uma identidade visual seria então o capítulo de um livro e o branding seria o livro como um todo. Qual a importância de uma identidade visual, um brand, uma logomarca para a sua empresa? Eu diria para você que ela é de fundamental importância. É através de um brand, através de uma identidade visual, através da sua logomarca, é que você vai passar uma mensagem para o mercado. Nesse aspecto, você vai dizer quem é, o que você oferece e como você age em relação ao seu cliente. É, muita gente pensa que um branding, um planejamento desse tamanho é feito só para as grandes empresas, para as grandes corporações e isso não é verdade. Você pode ter uma pequena e média empresa com um brand bem feito e pode fazer ele por etapas. Por onde começar a construção da sua marca? Você pode sim começar pela construção da sua logomarca, que é o desenho, uma página do livro que eu que eu me referi atrás. É, mas o mais importante disso é que você tenha um planejamento, sabendo qual é a plataforma, a arquitetura e o posicionamento que sua marca vai ter no mercado. Um dos erros mais comuns que os empresários cometem, na ânsia, é claro, de reduzir custo, de diminuir o valor de investimento, é buscar alternativa barata para algo que é muito sério, ok? O que, que acontece? Eles buscam um profissional não qualificado, eles buscam um site que fornece para você uma logo online, constua construa você mesmo, uma identidade visual já pré-fabricada. Tá? Isso é comum e vários casos isso termina em prejuízo. Eu vou citar um exemplo que ocorreu com a gente há três meses atrás. Um empresário nos procurou desesperado, ele tem uma rede de floriculturas. Há três anos atrás, quando ele desenvolveu a logomarca dele, ele buscou um profissional que pudesse ser mais barato, ok? E, algum tempo atrás, ele foi surpreendido que essa marca havia sido plagiada de outra empresa, de outro estado. Ou seja, hoje ele perdeu tudo que ele já utilizou da marca, as propagandas que ele fez... Os uniformes, os impressos, cartões de visita, adesivagem de veículo, ele perdeu tudo isso aí. E aí eu te pergunto o seguinte, qual foi a economia dele?